Bom, então agora a gente vai com o Rodrigo e com o Vinícius aí, deixar eles apresentar, é, é com eles, Vai lá, moçada. Bom dia, pessoal. Uh, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a nossa experiência de adaptar, de adaptar o, começar a utilizar o Docker um uh, projeto que a gente estava trabalhando e como levar o Docker para o ambiente de CI. Uh, consegue me ouvir? Tranquilo? Então, eu sou o Vinícius, trabalho na ThoughtWorks. Se alguém quiser conversar depois coisa, falar palestra legal, palestra uma foi tá ali o Twitter aí. <risos> uh, sou o Rodrigo, também trabalho na talk, talk sou desenvolvedor. Uh, a gente tinha pouco conhecimento de Docker, DevOps em geral, então a gente vai contar um pouquinho da história, como foi conhe uh, ganhar esse conhecimento e usar aqui. Então, beleza, falando um pouquinho de como que a gente começou a usar um pouquinho de Docker e, e como a gente chegou nessa palestra depois. Uh, a gente estava desenvolvendo um projeto que começou uma hora a ficar um pouquinho caótico. Eu Acho que, provavelmente, bastante desenvolvedores já passaram por isso. A gente estava com algum problema de ambiente de desenvolvimento. Então, por uhum. exemplo, eu estava desenvolvendo na minha máquina, começava a fazer uma história, fazer uma feature, funcionava, só que daí... Oh. Uhum. Eu nunca falei no microfone, aqui, né? <risos> Aí, na hora que ia passar para outra máquina, por exemplo, a máquina do Rodrigo, e... não funcionava. E a gente perdia tempo, tempo, para ver que, tipo, ah, estou usando uma versão diferente, nosso sistema operacional é diferente, alguma coisa assim. E, e por isso foi, isso foi se arrastando um pouquinho. A gente estava usando o no nosso caso Node, com versões diferentes do Node, versão diferente de biblioteca. A gente falou: bom, a gente precisa resolver isso de alguma forma. Uh, bom, dentro do nosso dia a dia de desenvolvimento, estava tendo muita conversa sobre Docker. E a gente viu que isso poderia ajudar a, gente a resolver o nosso problema. Então, por exemplo, com o comando, a gente podia rodar todo mundo no mesmo ambiente, nas mesmas versões, e garantir que está tudo legal. Então né, a gente começou a estudar um pouquinho de Docker, aprendendo um pouquinho com algumas palestras do Gomex e tudo mais. E a gente configurou o nosso desenvolvimento de ambiente para rodar um comando e garantir que todo mundo está usando a mesma versão do Node, o mesmo SO e tudo mais. Então estava tudo legal, tudo certinho, até chegar no problema do CI pois é então a a gente queria que o nosso trunk master tivesse íntegro quando a gente tivesse puxando os nossos commits pro pro master né e como é que a gente fazia isso a gente não tinha nada no, no a gente estava fazendo git a gente não tinha nada lá para fazer isso então era uma boa oportunidade de começar a usar o mesmo docker que a gente estava usando em desenvolvimento no nosso ambiente de CI também então foi isso que a gente fez Aqui a gente vai apresentar uh, dois exemplos, um num projeto privado e outro num projeto público. Porque nesse mesmo tempo que a gente estava trabalhando nesse projeto que era de um cliente, a gente também estava trabalhando em um outro projeto que era público e a gente teve o mesmo problema com o Docker e a gente conseguiu resolver Bom, então eu vou falar um pouquinho do privado aqui. Uh, a gente criou um, um exemplo meio fake só para mostrar como foi, porque, enfim, era algo um privado que não, não pode falar aqui. Uh, esse projeto seria um projeto fiscal, Fiscalize. Ele é um projeto que ele está no, no Bitbucket, então é só algumas pessoas que têm acesso a isso. E seria uma API bem simples, construída em Java. A gente foi lá e começou a desenvolver usando Docker. Então, beleza, a gente já tinha um Dockerfile, estava tudo certo, e garantia que todo mundo estava rodando a mesma versão. E então, por exemplo, com dois comandinhos, mesma história, já estava tudo funcionando, tudo legal, no mesmo ambiente. Então, esse aqui é um exemplo da nossa revolucionária API rodando aqui. Então, uma chamadinha, a gente pode uh, pegar os dados de alguns políticos e ajudar a votar. E aí, a gente falou, como que a gente vai integrar isso no, num CI? Então, a gente já tinha parado de detestar os nossos testes aí, começando a fazer testes, só que a gente não tinha nada para integrar isso. Como que a gente vai garantir que a gente está rodando no mesmo, ambiente, no mesmo ambiente que a gente desenvolve os testes? Porque daí quebra toda aquela nossa ideia, né? Então, nesse nosso caso, nosso cenário era assim. Então, era algo privado, a gente não pôde usar o Travis sem pagar a gente não queria gastar muita grana. E, só que a gente tinha muita máquina disponível, então vamos configurar um CI do zero. No nosso caso, a gente usou o Drone CI. O Drone CI é uma ferramenta que é pública, ela é, feito, é uma plataforma para ajudar a fazer entrega contínua, e a ideia deles é... eles têm todo um mindset voltado para Docker. Então, pra, eles já disponibilizam uma imagem para você startar um servidor só rodando um container Docker. Todas as suas tarefas vão ser rodadas no Docker, e algo bem simples, e bem fácil de, de, te, de se usar. A ideia deles é que seja uma, um certo substituto para o Jenkins. Então, como é que eu faço para ter um drone CAI rodando, e como é que eu rodo ele, e, e como é que fica depois com que eu uso? Então, a primeira coisa é que você tem que ter uma máquina. No nosso caso aqui do nosso exemplo, seria uma máquina na EC2, por exemplo, na IC2, por exemplo é, apenas alguma máquina que possa rodar os containers Docker dentro dela. Depois a gente tem que é, falar para o drone como que a gente vai se autenticar com ele. Uh, ele usa algum cliente ou alf de algum servidor do Git que tu está usando. No nosso caso aqui é o GitBug Server, mas tem suporte para GitLab e, e muitos outras bem famosas. Então, primeiro a gente tem que criar uma aplicação cliente para ele, depois configurar antes da gente instalar o drone e começar a rodar um drone e, enfim, aí depois só ativar o repositório e, e montar o nosso pipeline. Então, tipo, quais imagens que a gente quer rodar e tudo mais. Então, vamos passar aqui por cada uma de desses passos. Então, a primeira coisa, a gente tem que criar uma máquina que, que tenha o Docker rodando. Isso aqui é algo interessante, a gente nunca tinha feito isso, era apenas instalado local e usava, por exemplo, o Docker Toolbox. E, e é bem simples, Do, se você usar o Docker Machine, já tem Drive para muitas coisas, por exemplo, a, a EC2 que a gente usou nesse caso aqui. Então, um comando e algum tempinho ali, um cafezinho, já está tudo certo. Depois, a gente tem que criar um, o nosso cliente, off. Isso aqui é um exemplo que a gente criou fazendo com o Bitbucket. Bucket, Uh, a imagem está um pouco ruim aqui, mas, basicamente, você só tem que colocar qual que é a sua URL do drone. Então, por exemplo, quando você criou uma máquina na Amazon, ele vai te dar um IP. Você vai colocar esse IP barra autorize e algumas informações que o drone precisa. Basicamente, são permissões de, de leitura para o drone saber quais são seus repositórios e tudo mais. Depois disso, vem a parte um pouquinho mais interessante, que é que a gente tem que falar para o drone como é que ele vai se autenticar. Então, primeira coisa, a gente vai passar algumas variáveis ambiente para ele através do, desse arquivo drone, drone RC. Então, a primeira coisa, eu vou falar que estou me autenticando pelo bitbucket e qual é o endereço do bitbucket. E aqui nesse endereço eu tenho que passar quais são o, o meu client id e meu client secret que foi gerado nesse passo anterior. Então, como que eu vou poder me autenticar com ele? E aí, basta eu vou dar um comandinho para startar o Docker, o container do drone. É um pouco assustador quando você olha a primeira vez aqui esse monte de parâmetros, mas algo bem simples. Uh, o que nos interessa é só essa parte, o que nos mais interessa é essa parte do, do Env ali, ali embaixo, que é onde a gente vai passar essas variáveis de ambiente que a gente setou há pouco. E feito isso a gente tem uma versão do drone rodando. Se a gente for naquele P que a gente tem, o drone já está lá funcionando. O que a gente precisa fazer é achar o nosso repositório e ativar ele. Então o no nosso caso aqui seria o Fiscalize e a gente pode só ativar ele, que agora o drone vai começar a ler todos os nossos commits. E depois disso, a gente tem que falar para o Drone quais tarefas que a gente vai ter que rodar. E aí é como você vai mudar o seu pipeline e tudo mais. Uh, como eu disse, ele é baseado, tudo baseado em Docker. Então, cada tarefa que você vai rodar, vai rodar em cima de algum container do Docker. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é qual imagem que eu vou utilizar. Por exemplo, se você está usando um Node, ou se você tem alguma imagem própria e algum, no Docker Hub ou alguma coisa assim, você pode por ali, e quais comandos que você quer utilizar. Depois disso, a cada commit nosso, o Drone vai ler e vai entender o que está acontecendo e vai rodar o nosso nosso build, mostrando algum console para a gente ver o que, que aconteceu, se passou, se deu algum problema e tudo mais. É algo bem simples. É, quando a gente configurou, acho que foi, algo, não sei, cerca de duas horas, assim, já tinha isso rodando e fazendo um monte de, de erros, porque a gente não tinha nenhuma experiência com isso. é algo que facilita bastante. É importante frisar que a gente não tinha nenhum card no board para fazer isso, o cliente não queria que a gente fizesse, então, a gente tinha que fazer alguma coisa rápido e o drone nos ajudou para isso. Eu acho que se a gente fosse usar outra ferramenta, talvez a gente não conseguisse fazer nesse tempo, né? E a gente não tivesse algo rodando no skype. Uh, como eu disse, então, no, nesse meio tempo a gente tava fazendo um projeto público. Era um projeto em JavaScript, né? A gente tava usando... não era JavaScript, era Elm. Então, a gente tentou fazer alguma coisa nova. Ele é bem complexo de configurar no, no Docker. Então, a gente... aí, como a gente tinha uma demonstração, a gente tinha tirado ele daqui. E a gente fez um, um outro projetinho só como exemplo. Aí a gente deu uma googlada e a gente viu que nessa semana ninguém tinha criado uma calculadora em JavaScript ainda. Né? A gente pensou, vamos criar uma, né? vai ser a calculadora em de JavaScript dessa semana. Criamos. Ela não faz muita coisa, só soma e multiplica, né? Mas o nosso projeto tá, tá ótimo. Então criamos um projetinho no GitHub e uh, botamos ele no Travis. Por uh, a gente estava fazendo isso? A gente estava desenvolvendo esse projeto, era só nós dois. Uh, o projeto tava, a estava desenvolvendo no Mac Ele estava funcionando perfeito e... Mais alguém pessoal? Opa Opa, tudo bom? Eu uh, queria perguntar para vocês Se vocês têm por exemplo, devs usando Windows, Linux, Mac coisas assim hum. Como foi essa transição em esses caras usais, o doc? Né? No nosso projeto a gente só tinha Mac, a gente não tinha essa, essa diferenciação de sistema operacional, né? só, só entre o que era CI e o que era desenvolvimento. O desenvolvimento era Mac, dentro do Mac e o CI era Linux. E a gente teve esses problemas aí de, de ambientes, né? Mas dentro da equipe de desenvolvimento a gente não tinha essa diferenciação. Obrigado. Mais alguma dúvida? Certo, bom. Então, alguns recadinhos antes do, do nosso coffee. Tem, tem? Opa, show de bola. amigo. Opa, tudo bem? Vocês disseram que tiveram uns problemas com o Docker Compose no drone. Além de volumes, ele funciona tudo padrão? Assim, ele funciona um pouco padrão. O problema é que você vai ter que duplicar algumas informações que estão no seu Docker Compose IAML. Então, tipo, aquele drone IAM vai ser meio que uma uma certa cópia. A sintaxe é meio parecida, mas o, assim, o único problema é que você vai ter que copiar aquilo e, às vezes, você tem que lembrar de não, de não duplicar. Eles estão alterando agora, acho que na versão 0.5 eles vão fazer um jeito do Drone Amo, estender isso e aí, por exemplo, se tiver alguma, alguma coisinha que é só diferente, você só, só estende lá duas, três informações. Mais alguém? Não? Beleza. Bom, então alguns recadinhos aí do nosso cofre ali, que está montadinho, esperando a gente detonar. Uh, na saída, a gente tem dois cards ali. Um para feedbacks e outro para...